Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, chegou mais um pacote de compra da Shopee Aí, chegou mais um pacotinho aqui e eu vou abrir para vocês e mostrar o que chegou hoje, hein? Tá muito bom aqui os vídeos e muito obrigado a todos pelo seu like, pelos comentários, pelos compartilhamento E seja bem-vindo aqueles que estão chegando no canal, se inscrevendo aí Sejam todos bem-vindos, um abraço aqui do João Francisco, do Simário ok? E bora pro vídeo, galera, olha o que chegou aqui hoje abrindo o pacote para você, a galera que tá amando aí Essas roupas eu tô fazendo da Shopee Esse produto aqui eu comprei para o meu filho, tá? Não foi indicação Olha galera, uma roupa, uma roupa, olha uma roupa deixar aqui e tem mais aqui nessa cola foi roupa não é roupa qualquer não galera olha eu comprei para o meu filho a roupa do Free Fire ai que lindo galera ele vai amar esse negócio hein ele tá repetindo pai compra para mim a roupa do Free Fire aí eu comprei galera só que ele não tá aqui né para vestir para mostrar como que vai ficar ó mas tá aí linda. Hum, galera, ó. É de zip, tá? Ela veio ó. Ela abre com zip. E tem gorro, ó. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tem gorro. É de manga comprida. Não vou vestir que não cabe, né? Ó. Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. É de manga comprida. Deixa eu ver. Aí ó, só, só dá até aqui galera. O material é muito bom, tá? É bem costurado e eu acho que esquenta também. Hein? Bom para o frio, gostei demais. Eu não é tem que olhar aqui porque não tem etiqueta para falando, mas acho que é um poliéster 100% poliéster. E ela vem aqui, galera, bordado com bordado, não né? É, pintado. Aqui o anjo, é porque essa calça está descrita lá no Shopee como calça angelical. E está aqui, ó. É, angelical porque ela vem, né? É um personagem lá do, do Free do Fire que tem que usar esse uniforme da, com a asa de anjo aqui. Então, para adquirir essa calça lá no Shopee, é só pesquisar por calça angelical. Nem precisa colocar Free Fire. Só colocar calça angelical que vocês vão ver muitos anúncios dessa calça aqui ela me custou 63 reais sem o frete e o meu filho vai gostar demais ele pediu tá aí galera muito bonito hein combinou é o conjunto aqui ó a calça e a blusa e é igualzinho mesmo vou ver se eu pego uma foto do personagem do Fifari e vou colocar aqui para vocês porque é realmente igualzinha o personagem lá A roupa do personagem do Free Fire Gostei O material é muito bom, né? que eu já disse Bem costurado, galera, ó E vem na cor azul e preta Tem outras cores também Vou colocar aqui, ó Do Free Fire Tem aqui Mais outra Asa de anjo aqui e atrás ela é toda preta mesmo, ó. atrás toda preta, e no gorro aqui, no capuzinho, tem um nome bem destacado Free Fire, ó. vou até fazer a minha, vou até fazer aquela foto de capa aqui, ó. não sei se vai ficar legal, né? Pronto, e isso aí galera, o vídeo de hoje mostrando aqui mais uma copa da Shopee, a calça Angelical, a calça do Free Fire. Vou preparar o meu filho, top quando ele chegar lá e mostrar para ele, entregar ele. E se vocês quiserem saber mais algum detalhe, deixe nos comentários aí, deixe nos comentários, dá aquele like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não foi inscrito, chegou por aqui, não foi inscrito, e se, se, se inscreva no canal para dar aquela moral para a gente passar os né? 10 mil inscritos até o final do ano e compartilha muito o vídeo, deixa comentários, vamos ajudando aí galera, e eu vou ficando por aqui, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau.